E aí pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como é muito fácil e seguro doar para o Raul, tá? A gente está na campanha, né? Para fazer doação, para manter o espaço. E o link é esse aí que você está vendo, né? PTBR, Raul, HC. né Então é muito simples doar para o Raul. E assim, muita gente tem dúvida, tem receio de fazer doação online, né? Mas assim, a empresa que está por trás dessas doações de cadastro do cartão de crédito é o Moip. É uma empresa muito séria. Né? Não, é, não é uma solução nova É uma empresa que já tem bastante clientes Olha só quem usa já o Moip A Abril usa o Moip, Natura, Danone né? Elo7, Ipiranga, Ig Então não é algo assim Não confiável, é algo muito confiável Para doar é muito simples Você vem aqui e clica nesse link Apoiar né? Esse, Você clica aqui no link Apoiar E ele vai redirecionar você para uma tela de login Caso você tenha um login né? Você digita aqui no e-mail você digita seu e-mail aqui e sua senha do seu login caso você não tenha você clica aqui em inscrever-se né você vai ser direcionado para uma tela e aqui você coloca o seu e-mail o seu e-mail de verdade o seu e-mail que você tem não é esse que eu estou colocando aqui agora você vai escolher uma senha você vai confirmar a senha e vai clicar em inscrever-se pronto depois de clicar em inscrever-se tá? você vai receber um e-mail né? e nesse e-mail vai confirmar se seu e-mail é esse mesmo, né? Você vai clicar em um link que vai confirmar seu e-mail, e uma vez que você confirma, você vai automaticamente clicar em login, né? Depois que você confirmar tudo, né? Depois que você confirmar a criação do seu login do Mo, do Mo, do Unlock, né? Após você criar seu login do Unlock, você vem aqui e coloca o e-mail que você cadastrou, né? A sua senha login. Então, pessoal, após você logar, você vai cair nessa tela, tá? Basicamente, a tela ele pede o quanto você quer doar por mês e pede seus dados pessoais. Né? Aqui você coloca o seu nome completo, CPF, data de nascimento. É muito importante que esses dados estejam corretos, pessoal. Porque, senão, a doação pode voltar, principalmente CPF. Então, olha se tudo está correto, você clica em realizar pagamento, no botão realizar pagamento, né? E aqui você vai colocar os seus dados, você vai colocar seu número do cartão de crédito seu nome o nome tem que ser exatamente o que está escrito por exemplo, meu nome é Rafael Brito Gomes se no meu cartão tiver escrito Rafael B. Gomes você tem que botar ali Rafael B. Gomes, tá? é muito importante que você também leia o termo de uso para você entender como é que funciona o serviço do Moip tá? o do Unlock e do Moip então é muito importante, esse é o termo de uso do Unlock vale a pena ler, tá pessoal? então é muito importante ler o termo de uso então Basicamente é isso, você clica em confirmar pagamento, ok? Muito obrigado pessoal, vamos doar o que a gente está muito precisando.